Alô? Alô, Vigit, está se senhores? Que, ma que maravilha. Estamos aqui novamente. Depois de Medeline 13 ter, ter um sonho meio conturbado. Olha aqui, ó. Tem um livro velho empoeirado aberto na mesa. Um poema está escrito na página de Debotadas. Uma aparição que não é deste mundo. Por causa dele, espreitando fora do foco, despertado meu coração. É uma fortaleza nos sonho, sonhos são vulneráveis. Vocês entenderam? O coração só é pegado quando você está no sonho. É simples e fácil. E agora vamos em busca dos moranguinhos, é claro. Vamos pegá-los. Ó oh, o Theo. Eu quero morangos, sabe? A gente, a, gente quer, a gente quer morangos Ei Josefina, você conseguiu escalar até aqui, foi duro mas valeu a pena Olha, essas, olha só essas ruínas Eu tirei várias fotos legais, quer ver? Ah, claro até Essas fotos estão ótimas Talvez eu finalmente consiga mil seguidores com elas ah, a gente precisa comemorar formalmente essa ocasião. Tirar uma selfie comigo. Ah, eu não sei se é uma ideia muito boa agora. Bem, fácil. Assim, ó. Olha aí, Josefina. Josefina, triste com o Theo, né? Desculpa. Não esquece. eu não vou postar essa. Não, tudo bem, pode postar. Eu só não sou fotogênica. Não seria tão dura que eu consigo mesmo. Ninguém fica assim sem um filtro. <risos> ah, com certeza mudou tudo. Casual, mas refinado. Você vai querer aprender fotografia? Meu avô curtia muito, aparentemente ele era semi-famoso no mundo da fotografia. Eu não sei se o dia você ser tão bom como ele, mas é legal me sentir próximo dele. Então, você está determinado a escalar toda a montanha? Sim, eu destino eu mesmo queria. Cansei de quebrar minhas promessas para mim mesmo. Objetivo de vida curto. Duvido que vá chegar e chegar ao topo. Como você. Mas estou pronto para voltar ainda. Não estou pronto para voltar ainda. O seu plano de dados está funcionando aqui? Eu não tenho smartphone. Josefina, nem sei a resposta para dar para isso. Conversamos tudo que podíamos com o Theo. Meu, a música começa de volta quando eu tô aqui, velho. Será que tem alguma coisa secreta aqui? Meu, deve ter um morango. Mas eu não sei onde. Você não tem um morango pra mim, livro? O livro não tem um morango pra mim. Talvez o Theo tenha, mas não tem. Ai, não. E aqui, moranguinho? Tamo com 33. Cê é louco. Opa. O morango é o que faz da felicidade das pessoas hoje em dia. Tá, então, chegamos aqui novamente Alô? Oi mãe Josefina, que surpresa boa Como está a viagem? Está tudo bem Só estou meio confusa ah, nós está tendo outro ataque de pânico. Concentre-se na respiração, querido. Estou aqui. O que está acontecendo? Terminamos o capítulo, galerinha. Com bastante exploração. Meu, o vídeo ficou muito curto. Ficou bastante curto o vídeo. Mas, né? Vamos ficar assim desse mesmo jeito, maravilha. Bom, vou terminar o vídeo por aqui. Valeu a todos que assistiram. Só vamos ver aqui. Faltou três morangos. Três morangos. E aí descobrimos o lado B. Então, valeu a todos que assistiram por aqui. Continuaremos amanhã ou depois. Eu não sei se vai ter outro vídeo amanhã. Mas, espero vocês amanhã. Talvez para continuar a nossa aventura. Valeu.